Saiu agora Porque aqui quem está falando é o Gamos E hoje Vai ser mais um vídeo de Five Nights at Freddy's Não só agora porque só estamos aqui com mais um vídeo E hoje de Five Nights at Freddy 2 The Last Night Hoje é a última noite, galera! Oh, a borboleta hey, foi. Bom trabalho, yeah! Uh, hey, uh, keep a close eye on things tonight, ok? Uh, from what I understand, the building is on lockdown. Uh... Mentira, já? Quem é? Quem? Ah, é o Fred. Uh, não, é o Foxy. Oi, oi, oi! A borboleta foi. A borboleta foi ela. Por enquanto é só ela. Aí já foi. Ah, Kurikaru, que tal? Tem alguém vindo. Eu vi barulhinhos. Ah, curicaro que tal? porque Tem alguém vindo. Acuricar o que tal, piripiri? Tá, tamo bem. Acuricar o que tal. Tem um... Um pirralho desgramento ali no cantinho. Acuricar o que tal, bupiripiri. A curipiritu ri riqui Foi embora. A queripiritu piripita bi ru Tem alguém vindo? Quem é? A puripiritiri. Nossa, eu morri. Ai. Ah! otário. Ah, curi kiri Tá, tamo bem. A curi kiri ki tu piri mira luz, mira luz, mira luz mi queri piri tu piti Ó é o balon boy. Não, ele voltou só. Ó, oh. ela tá aqui. Ah, piriquiri Se pá, tem uma Mengo ali. Ah, curiquiri... Ó, oh, a Mengo tá vindo. Ai, caralho! Gente, desculpe o palavrão, é que tá muito complicado esse jogo. Ela tá aqui. A ah, curi kiri que tal curi ah. Não, não, não. não. <risos> <risos> Ou o que? Ah. ele tá aqui Ó, oh, Mango, Mengo apareceu Vai, galera Ai, meu Deus Oh, Mango, tá no meio. Ai! Eu vou morrer. Ah! Eu tô vivo! 1, 2, 3, 4, 5, 6! 1, 2, 3, 4, 5, 6! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Eu tô vivo, galera! Não! Não! Não! Não, eu fiz botão errado! <risos> Ai. Meu coração. Eu tô tá tão bem, galera. Eu não sei como é que eu sobrevivi aquilo, velho. Aí quando eu ia sobreviver, eu caguei, eu apertei a o, o discípulo errado. Devia ter um Devia ter uma hotkey. Esqueci. Chegou o Foxy de novo. Vai, cadê a luz? Hum, hum. Oh, o garoto desgramento. De vale? Sobe. Morri. Vai, vai, vai, vai. Ai, ai, ai, Tô gravando, Lu. Gente, tem uma mango aqui. Não, não, não, não, não, não, não. Vivo! Ah, que Não, não, não, eu demorei. Morri. Eu não sei por que o jogo desabilita a minha lanterna por um tempo. Isso que eu queria entender. Oh. Da hora, vai ficar agora um, um negócio ali no canto. Eu espero que não apareça no vídeo. Eita porra. De onde que esse bicho veio? Toy Fred. Uh -uh, não pode. Hello o que, amigo? Você. Ai, morri. Caralho, o Toy Fred me atacou? Isso é difícil. Mangle. você é uma desgraça pra esse jogo. Vai ficar um negócio ali no canto. Gente, é que alguém clicou aqui pra querer ver a minha... A minha... Ai, o Fred... O, o Foxy! O Foxy! Ai, graças a Deus. Alguém clicou pra ver, pra querer assistir eu jogando na Steam. Aí adivinha? Tá uma bosta, porque tem um negócio gigante. Morri. Ah! Ai, que difícil. Eu vou morrer pro Foxy. Mira a luz! Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Ai! Um, dois, três, quatro, cinco... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco Ela tá aqui, Mengo Um, dois, três, quatro... Um, dois... O garoto tá aqui. Conseguir. <risos> hum. <Muito> difícil, gente. <risos> Nunca. Não, não, não, não vou fazer sexta noite. Um, um, um, um não. Acabou. Five Nights at Fairy agora, galera. Isso. Não vai ter, né? Não, não. Não, não vai ter, Noite 6. Não. Não. Acabou. Ah,